Neste momento daremos início ao quarto e último painel sobre o tema Ação Internacional no Brasil, os Centros da Inovação da Dinamarca e o Universo das Startups. Para compor o painel, convidamos para tomar assento como moderador o subchefe do gabinete do ministro de Estado das Relações Exteriores, ministro Manuel Montenegro. Expositores, convidamos a vice-presidente do Innovation Center, Demarc, do Consulado Geral do Reino da Dinamarca, em São Paulo, Stina Nordsborg. Convidamos também o diretor de Relações Institucionais da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, Paulo de Castro Reis. E convidamos o vice-presidente de Políticas Públicas do iFood e presidente da Associação Brasileira Online. To Offline ABO20, Vitor Magnami. Muito obrigado a todos os que resistiram até agora e espero que nos acompanhem até o fim do evento. Uh, neste painel, uh, nós teremos o um valioso uh, testemunho de uh, instituições uh, que, no uh, Canadá e da Dinamarca, se dedicam. Enfim, a fazer o um meio de campo, que é de tanta importância para o apoio à inovação, baseada, sobretudo, em startups. Uh, e, ao mesmo tempo, temos aqui uh, uma das uh, startups brasileiras, que já se lançou ao rodo da internacionalização, uh, e que uh, se dedica a, a aspectos deliciosos da economia, como a comida, enfim, e é, cuja apresentação, se me permitirem os, os outros membros do painel, eu é, gostaria de ter em primeiro lugar, é, para é, termos todos aqui uma, a, uma ideia de como é que este processo se está dando a partir do Brasil, a partir de iniciativas de uma faixa de empreendedores que contribui para um crescimento, um crescimento sadio da economia em um setor que é uma das exceções, como também o agronegócio, que cresce sustentadamente ao longo do tempo na economia brasileira e ocupa cada vez maior espaço. Então, sem mais demora, eu, então, pediria ao Victor Maniani que nos apresentasse, então, a sua empresa. Bom, primeiramente, agradecer ao MCT, que é o Itamaraty, pelo convite. É, vou fazer a apresentação em pé, até porque estou aqui representando um setor também, em nome da Associação Brasileira Online e Offline. Então, preciso ser vibrante como é o setor Aí relacionado especificamente aos marketplaces. Tá? Então, vou tentar trazer um pouquinho também de paixão na apresentação. Bom, então, antes de entrar é, na apresentação propriamente dita, é, vou me apresentar, porque por trás dessas empresas de tecnologia, e muito se fala em inteligência artificial, é, é, é, machine learning, existem pessoas. né? É, e quando se fala em inteligência artificial, basicamente o que a gente está falando são de, é, é de algoritmos que, quer ou não, é, é, é, substituem de alguma maneira algum aspecto cognitivo. Né? É, meu nome é Vitor é, Maniani, é, sou responsável pela área de políticas públicas do eFood é, e também do grupo Moveri. É, atualmente eu estou presidente deste grupo que reúne as empresas é, é, do setor de marketplace são 55 empresas dentro dessa associação. É, basicamente essas empresas elas fazem a conexão do que antes era antes era prestado somente no mundo offline ao mundo online por meio é, das plataformas digitais. Né? Então dentro do grupo a gente tem Decolar.com, 99, Cabify, tem a Rápido. E também tem algumas plataformas de meios de pagamento que compõem esse ecossistema do Marketplace. Então, Moep, PayU e outras tantas, tá? É, bom, eu, eu nasci e fui criado na zona leste de São Paulo, é, numa família de seis irmãos, e basicamente eu vou contar a história de uma outra família, que é a família Móveli, que também tem vários irmãos. Tá? Bom, um dos objetivos é, é, da Móveli é impactar aí a vida de um bilhão de pessoas. É uma meta bem grande é, é, e a gente já está alcançando essa meta. É, talvez a Móveli seja a empresa que represente bem é, é, o contexto brasileiro, represente o Brasil, no contexto é, é, internacional. Ela foi criada por dois estudantes é, da Unicamp, dentro de uma salinha da Prefeitura Municipal de Campinas, e aí já começa a história em parceria é, com o poder público, que foi bem importante. Eu pretendo abordar durante a apresentação a importância de alguns acordos internacionais e algumas iniciativas que o governo brasileiro vem adotando é, e essa empresa foi tomando o corpo. Ela começou é, com serviços de mensageria, é, SMS a época, em, lá em meados de 1998 e hoje é composta por algumas empresas que talvez vocês conheçam. É, iFood, Simpla, é, Ingresso Rápido, Playkits, todas elas compõem esse universo de Marketplace e que eu vou abordar no decorrer da apresentação. Então, resumidamente, a gente tem algumas é, verticais, é, uma é a Food, Tickets, representada aí pela Simpla, que faz gestão é, de, de, de Tickets, é, Education Care, um dos grandes representantes, é a Play Kids, que é, é uma empresa enfim, que, que está no Vale do Silício, inclusive, é, e a Rápido, que conecta aí é, os motofretistas aos usuários, às empresas que necessitam entregar documentos de maneira célere A móvel é líder em mobile e marketplace, é, são mais de 100 milhões de pessoas todos os meses que utilizam é algum desses aplicativos. São mais de 1.600 pessoas em 15 escritórios. É a primeira plataforma online de food delivery em Latam. O iFood já está em alguns países da América é, Latina. Primeira plataforma live events é, em Latam também. E o primeiro aplicativo mais rentável de kits no mundo. Né? Eu vou ter, também vou abordar um pouquinho por que, que a Play Kits é, realmente é, conseguiu essa penetração é, tendo como concorrentes Netflix, YouTube é, e a própria Disney. falar um pouquinho do crescimento da Move. É, basicamente, a Move nasceu em 1998, é, pelos estudantes lá em Campinas, foi tomando corpo e, como qualquer startup, é, também recebeu algumas rodadas de investimento ela foi incorporando alguma série de outras empresas cada uma em sua especificidade até se tornar de fato o grupo móvel nesse caminho a gente recebeu alguns aportes da Naspers que é um fundo de investimentos, aí, é, um grupo é, é, sul-africano é, que apostou na gente é, um dos lemas aí da, da móvel é essa aproximação com o cliente, é, seja ele a ponta do usuário do smartphone, seja a ponta do prestador é, de um outro serviço. Então, no caso do iFood, a gente tem dois clientes. É, o primeiro cliente é o usuário que faz o pedido, o outro é o restaurante. Então, por falar em iFood, eu sei que é um pouco, é, é, é, vocês têm um pouco de familiaridade com o aplicativo. Acho que a maioria já teve algum contato, é, mas é bom reiterar é, algumas algumas informações. É, o, o, o iFood ele ele possui dentro da sua plataforma cerca de 90% de restaurantes que são pequenos e médios. Então, o iFood hoje, de fato, ajuda esse micro e pequeno empreendedor a se desenvolver através da publicidade dentro do, da plataforma, é, através também de gestão. A gente já consegue oferecer para esse restaurante aonde ele, onde ele, ele tem que investir mais, qual produto que sai mais, qual local que ele vende mais, aonde seria interessante ele abrir uma filial, porque ali a gente identifica a demanda, o iFood está presente também é, em todo o território brasileiro é, e a, a nossa, agora a nossa estratégia mais ousada é ir para a Latam. Para contar um pouco mais da história, é um aplicativo que nasceu em 2011 e até 2017 vem numa sequência de incorporações. É, e nessa sequência de incorporações, a gente acabou é, incluindo dentro da empresa 22 outras empresas. Isso muito vem da cultura da móvel é, A móvel acredita que realmente você precisa ter um crescimento rápido e você consolidar rápido o mercado para, de fato você é, é, fixar a liderança e, e estimular o desenvolvimento do negócio. Há, um, há um, um, uma lenda no setor de que se você é, escala rápido o seu negócio, é, e sua marca fica é, bem conhecida, dificilmente o segundo colocado acaba assumindo a liderança, mesmo que tenha um produto melhor. Então, vou, citar, vou citar um exemplo, o WhatsApp. O Telegram hoje possui outras tantas funcionalidades, mas as pessoas ainda preferem o WhatsApp. É, o WhatsApp conseguiu, de fato, escalar muito rápido é, os seus negócios. É, e a gente observa isso também em Latam. Em alguns, é, nos países que, que o iFood opera, Colômbia, Argentina, México, é, de fato a gente é segundo colocado. É, e é bem difícil reverter essa posição, é, muito embora a gente, estrategicamente, acaba entrando em, em, em cidades que é, o concorrente não está. Então, se ele está na capital, a gente a gente fixa no interior. É, e outros exemplos podem ser dados. Tá? É, o Facebook é uma pl plataforma de rede social, outras tantas são lançadas, mas, enfim, a marca Facebook Acabou é, ficando E é bom destacar que embora o iFood tenha incluído dentro, da sua, da, dentro da, sua, da sua empresa Outras tantas Na verdade a gente, o, o jeito moviliano de ser é Você traz as pessoas para trabalhar dentro Então a gente acabou assimilando as culturas dessas empresas então, hoje, o CEO do iFood, o Carlos, veio do restaurante Web. Não é, não é um cara originário do iFood. É, e assim como outros tantos funcionários. É, e esse foi um movimento muito importante para, inclusive, é, é, é, internacionalizar a PlayKids. Foi muito importante a MOV estar no Vale do Silício, presenciar a cultura do Vale do Silício, para perceber que realmente a gente precisa ser rápido, a gente precisa consolidar rápido, a gente precisa errar rápido também e reconhecer esse erro rapidamente para a gente acertar. A PlayKids é um, é, um, é um sucesso entre 39 fracassos. Foram 40 tentativas até chegar na PlayKids. É, então, é bem interessante esse tipo de pensamento porque até hoje ele é ele é replicado é, e muito desse sucesso vem em virtude dessa rapidez. É, só para fazer um paralelo aqui, já que estamos no Itamaraty, muitas vezes é, as políticas ou mesmo as regulações não não acompanham essa velocidade e, em minha opinião, acertadamente, tá porque diferentemente de uma empresa o poder público ele tem que pensar em outros tantos assuntos além do seu próprio institucional então como que como que determinada política vai impactar é, é, sociedade meio ambiente é, é, de maneira institucional outros órgãos é, então eu acho que o que a gente deve fazer é justamente levar a informação adiante ou seja cada vez mais a gente estimular uma cultura digital e mostrar a cara para falar, ó, quem nós somos. Bom, o eFood está no México, como, como, com outro nome, é, tem o nome da empresa é, é, no qual a gente é, ad, no qual a gente adquiriu, como Cindy Lantal, foi em julho de 2015, é, a gente começou a operar na cidade do México, na Colômbia, a gente acabou é, entrando em Barranquilha, em novembro de 2015, como IA E na Argentina, como iFood, em setembro de 2016, a gente iniciou a operação em Buenos Aires. É, falar um pouquinho do grupo, da, da associação, é, é muito importante que dentro desse ecossistema, que de fato não possui grandes representantes nacionais é, é, é, com porte e estrutura capaz de fomentar conteúdo, promover conexões, de pro, ser propositivo e não reativo, que de fato a gente tenha algo que, que faça essa conexão. É, então, a O2O é, busca fazer esse tipo de conexão. Conexão entre as empresas, ajuda, suporte, explicar como que é o ecossistema digital brasileiro é... e nos próximos meses o que a gente busca fazer é justamente criar um think tank realmente do setor aí é, reunido também as fintechs e também as law techs e legal techs é... o que a gente espera é, cada vez mais a gente fomentar essa cultura digital no país e para falar de políticas públicas é... Eu elenquei algumas que eu acho que foram é, é, excelentes para é, o no, no, setor. É, de fato, a reativação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia foi muito importante. É um fórum é, é, é, essencial para debate dessas iniciativas. É, os acordos de cooperação aí levados adiante pelo MDIC com a Invest SP em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Teve um outro acordo com a Anshan, mais voltado para capacitação e teve um com o Reino Unido muito importante também em relacionado à propriedade intelectual. É, também vou destacar aqui que o INPI acabou aumentando o seu número de funcionários, o que foi muito importante para acelerar o, o, os trâmites é, em propriedade intelectual, patentes, marcas, é, isso é essencial para o nosso setor. porque A gente está inovando constantemente é, e, e, como eu disse lá atrás, é muito importante ser salary né, nesse processo. As linhas de financiamento do BNDES e da FINEP também são muito interessantes. A gente estimula cada vez mais, dentro desses grupos associativos, a participação. Dessas empresas que não são é, é, tão estruturadas, que de fato estão no momento muito embrionário. É, o marco legal de ciência, é, tecnologia e inovação, que visa desburocratizar uma série de procedimentos, também foi um passo muito importante. O plano nacional de internet das coisas, que a gente contribuiu e a gente espera que realmente seja um marco que inclua dentro, do seu é, é, arcabouço, a questão das cidades inteligentes. Na associação a gente tem aí, é, para citar algumas, Capify, 99, Easy, WAPA, uma série de outros aplicativos envolvendo a questão de cidades inteligentes. Isso é muito importante, porque enfim pode estimular uma, uma, uma, uma guinada dos municípios, para a criação de parcerias público-privadas, estimula a, a, a iluminação inteligente, é, estimula a, a questão de mobilidade, semáforos, tem muita coisa a ser tratada aí. A estratégia para a transformação digital, que está em debate, a gente contribuiu, é, tem, é, um, é um documento denso, de cento e poucas páginas, com muitas propostas. Muitas a gente realmente reitera e, e, e, e assina embaixo. É, a questão de produção de dados é uma questão muito sensível para esse setor. Eu, ac é, eu acredito que não é uma pauta é, é, mais, mais de governo, e sim uma pauta de Estado. É, eu acho que a gente precisa, o quanto antes, de uma de uma lei de, de produção de dados é, pessoais, é, a questão de inteligência artificial é uma questão que é, também precisa ser debatida, é muito embrionária, o debate no Brasil ainda é muito embrionário, como a questão de Bitcoin, a questão de blockchain, é, é algo que a gente é, é, procura também pensar, divulgar, capacitar o, o mercado em relação a isso. E algumas questões tributárias que ainda carecem de é, precisão normativa. Só vou citar um exemplo, a questão de ISS. Eu não vou ser professoral aqui, e vou tentar ser bem simples. A gente não tem um enquadramento preciso para o setor é, em relação à ISS. Basicamente, a gente recorre aos anexos das legislações municipais para tentar algum encaixe dentro do que a economia tradicional é, é, é, já tinha já já recorria, é, então é sim uma, uma, uma questão que também precisa ser é, bem equacionada. E tem uma série de outras questões envolvendo a UIT, que a gente está participando também, mais precisamente na Anatel, a UIT como um braço da ONU para a discussão de telecomunicações, hoje o grande debate é, é qual é a definição das OTTs, o OTT é over the top, seria o um serviço que é prestado é, acima da, da rede de infra. Né? É, a gente está participando também, é muito importante a participação do setor de internet brasileiro como um todo nesse, nesse debate. É, enfim, a gente tem uma série de pautas, é uma empresa brasileira com penetração global, é, e que a gente espera contribuir no Itamaraty, no MCTIC, no MDIC, no, em todas as searas, para fomentar essa, essa cultura digital. Muito obrigado. Muito obrigado, Vitor. Eu é, tinha, só não vou te deixar ainda livre, é, eu tinha algumas duas é, perguntas... É, Uh, a apresentação menciona, de certa forma, isso, mas, pontualmente, em que momento uh, vocês decidiram partir para a internacionalização e, sobretudo, qual o papel que você vê que a internacionalização uh, desempenha uh, ainda na, na, na prática para vocês? Vocês poderiam viver sem a internacionalização? Não, resposta não. É... não. Não, imagina. É muito importante dentro dessa, desse setor de, de, de software, de aplicativos, a gente entender outras culturas e assimilar outras culturas. É... E dentro desse contexto de escalar rápido o negócio, é, de fato, a internacionalização é um, é um caminho natural. Tá? Até a móvel se internacionalizar, ela já tinha é, é, galgado aí alguns espaços e estava, enfim, é, muito bem dentro do, do, de serviços relacionados a SMS, depois é, começou a, a desenhar algum software para outras empresas, é, porém, nessa, nessa, nessa cultura da Move de é, é, se testar rapidamente, de errar rapidamente e partir para negócios inovadores, é uma, uma tendência que quase que natural se internacionalizar a partir do momento que a gente tem um, um produto muito bom. É, como eu disse, a PlayKids nasceu é, dentro de 40 testes. A gente passou a testar com, com crianças até chegar num, num, num produto que realmente é, tinha potencial. É, e dentro do Vale do Silício a gente pôde é, é, captar essa cultura da, da, da rapidez, do crescimento é, acelerado. E, então, eu acho que é, um, é, uma, é uma questão quase natural quando você realmente tem um, um produto que já foi testado, já foi aprovado e que e que é, de certa forma, disruptivo na medida que propõe algo novo. O, o ecossistema brasileiro, o que você acha que poderia contribuir para torná-lo mais maduro, Enfim, é, sobretudo para o empreendedorismo nascente de, de base tecnológica? E nessa linha, como é que nós poderíamos ajudar? A gente está num momento muito é, frutífero, na verdade. Acho que no Brasil, no último ano, nunca se falou tanto de startups. É, algumas empresas muito tradicionais criam núcleos para promover inovação. Né? Bradesco cria seu núcleo, é, é, é, o Whirlpool cria o seu núcleo. Então, a gente está vivendo num momento em que a cultura de, de inovação e de startups está acontecendo no Brasil. É, tanto é assim que hoje a gente tem aceleradoras, a gente tem bastante aceleradora, a gente tem bastante incubadora. É, é, Florianópolis se destaca por ter é, é, o maior número de startups nascentes com dois grandes parques tecnológicos é, fomentados pela prefeitura é, então a gente está num ambiente muito é, frutífero realmente é, de, é, sobre os próximos passos em relação a políticas públicas em relação a, a, a as questões envolvendo Itamarati eu acho que é muito importante a questão de manter e ampliar as questões envolvendo propriedade intelectual, então acordos bilaterais com, com diversos países para realmente fomentar a celeridade, dessa troca de informação em relação às patentes, em relação às marcas, isso é muito importante. É muito importante também é, a participação também do mre nos fóruns de discussão de telecom eh, ainda a gente eh, eh, a gente ainda é chamado como setor nos 45 do segundo tempo principalmente nessas searas envolvendo a infraestrutura aí eh, ainda há uma, uma série de debates entre eh, as teles e esses serviços de aplicação no país eh, então o, o, a, todo o debate envolvendo over the top na, na UIT é muito importante, é muito importante que a gente é, é, seja ouvido é, e não fique também somente é, é, com a posição aí de grandes empresas norte-americanas é, é, que já estão atuando no Brasil. É, então, a gente tem muita muita responsabilidade como como setor em oferecer é, algumas propostas e é o que a gente está fazendo também é, então do, do lado de, do ponto de vista da sociedade civil foi um foi um ano muito muito enriquecedor e do lado do poder público também a gente tem eu vou destacar um, uma outra ação que é importantíssima que é a inovativa é, o Inovativa é um programa de aceleração do MDIC, que reúne centenas de startups, é, em parceria com o Sebrae e em parceria com a Apex. É, é muito importante que esse programa seja mantido e agora ampliado com o Startup Out. É, o Ifood já vem contribuindo com... É, as duas políticas, a gente faz uma série de palestras em parceria com o SEBRAE e com a MDIC contando um pouco mais detalhadamente o nosso caminho de internacionalização, enfim, a gente tem muito a contribuir e também muito a trabalhar da maneira mais transparente e propositiva possível, é, dentro dos aspectos relacionados à produção de dados, a gente tem dois modelos, que é um modelo americano e um modelo europeu. A gente tem que debater realmente qual é o modelo que a gente vai adotar, é, se a gente vai realmente criar uma agência reguladora de dados no Brasil, é, como que vai se dar essa relação. É, enfim, tema que não falta ser tratado, principalmente num contexto de bastante inovação. E eu, eu, não deveria, eu não posso deixar de citar outro ponto que é muito importante, é, relacionado a meios de pagamento. É, constantemente a gente é, é, vê algumas regulações é, é, vindas do Banco Central é, e que realmente, às vezes, não equaciona bem Algum, algumas é, novidades que vêm principalmente das fintechs. Tá? Um exemplo disso é a liquidação centralizada. É, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente, e acertadamente, é, é, o Banco Central alterou é, a forma como é, é, se liquida as transações online no Brasil. né? É, é, basicamente, se entende que é, os aplicativos que realmente devem que, fal, que estão entre é, é, dois clientes, o usuário e também o prestador final de um produto ou do serviço, é, é, tem uma responsabilidade no pagamento é, é, final, né? Ou seja, é, no caso, por exemplo, de uma tiqueteira que vende ingresso para shows, na verdade o usuário compra dentro dessa plataforma e paga é, é, é o produtor do show enfim é e hoje no brasil a partir é, do de 2018 final de 2018 a gente tem que liquidar essas transações de maneira centralizada porém muito ainda se tem a, a, a discutir sobre alguns segmentos específicos dentro desse setor é, que ainda não foram tão bem equacionados dentro dessa política de grade centralizada. Enfim, são diversos temas, a gente pode ter um outro seminário só para isso. <risos> Bom, muito obrigado, então, Vitor. É, nós é, estamos dentro do tempo, porque eu, me deram a notícia de que o, o Gustavo Debs, da, da ZUP, que usa aquela tecnologia antiga, de, que voa... Né? É, não pode vir por questões meteorológicas né, que são ainda mais antigas é, então é, eu é, gostaria agora é, de convidar então fazer para conversar com a gente a, a representante Stina Nordsburg representante vice-presidente do innovation center denmark do consulado geral do, do reino da dinamarca em são paulo e na sua apresentação, que, eu, que me parece que até toca nesses, nesses pontos, eu gostaria que, se você pudesse, é, enfocasse algumas perguntas é, que a gente desenvolveu aqui. É, primeiro, é, como foi o processo decisório? Seja, como é que o Brasil apareceu lá, em Copenhague, no mapa é, de vocês? Como é que foi a, a decisão e como é que foi identificada a oportunidade? É, o processo em si, a decisão é óbvia, você está aqui, mas enfim, o processo, o que é que envolveu, como é que isto se encaixou, digamos, nas nas prioridades, nos programas institucionais que vocês desenvolvem na Dinamarca. A segunda coisa é, é, é como é a sua avaliação da interação do, do centro com os ecossistemas. Brasileiros de inovação, especialmente com as startups. É, e eu deixaria as outras para o final. É, então, por favor. Bom, então, eu vou responder em inglês. Espero que está tudo bom. Você tem a tradução, mas depois de três anos, ainda o meu português é horrível. É, é, é. é, é. é. é é a verdade então é melhor para todo mundo que que eu continue em inglês desculpa por isso tá so uh, first of all thank you uh, uh, very much to the uh, to the ministries and to uh, the ambassador for for inviting it's a it's a great honor a very humbling situation uh, for a small innovation center from a small country uh, up north somewhere Um The question you asked um, about how the process was, um, there, there are always many, many factors going into a, a, a decision-making process, especially when it's also a, a political question, right? Yep. So, but let me try to answer by, by giving you some background for how the initiative of the, um, of the innovation centers uh, were born in Denmark. At this time, there, th I, there was, um, I, I think it's fair to say, a sense of urgency mm -hmm. um, in uh, many countries, and Denmark was, uh, was one of them. So what we saw was a, a world that was uh, rapidly changing, and there was a lot of focus on uh, all the BRIC countries. Mm -hmm. Brazil was uh, one of them. We had seen for some years uh, the uh, The production moving uh, out of uh, Denmark to other parts, and what happened uh, in the mid uh, 2000s was that we started seeing also the knowledge-intensive um, mm -hmm. uh, production uh, moving out of the country. So you can say there was this this whole political discourse of you know it, it's not it's not we can't compete on the salary, and actually we we can't even compete on the knowledge. Thing. They also have better engineers in china and brazil and so what are we going to do um, th this was th this was the background then um, we also looked to the, uh, the, the, the the qualities we did have and what we had was a very already very r d intensive country very uh, high quality of the research and Part of the reason behind the very high quality of the research was um, that we were a small country with a very open economy and a very open scientific uh, system. So um, part of the, the solution for this new changing world was to enhance further these qualities. So you can say the strategy became we need to be even better in science, we need to be more entrepreneurial. We need to have not just uh, entrepreneurs and startups, we need them to grow, mm -hmm. and we need them to grow fast. <laughs> um, and we need to internationalize um, our activities uh, even further. And um, I remember there was one slogan going around, uh, something like, only 1% of the knowledge created in the world is created in Denmark, 1%. I don't know how I think it was looking at the number of scientific publications, and then 1% was the share from Denmark. So um, so the innovation Center uh, Denmark initiative was born from this um, you can see discourse or a, or a political uh, mm -hmm. sense of uh, urgency at that time. And what we wanted uh, what the government wanted with the establishment of the Innovation Center was to facilitate access to knowledge around the globe. Um, so not only from our near neighbors, but also from markets that were further away, and where um, there was a feeling that we were missing out, or it would be if we didn't start, if we didn't start following and didn't do something. Um, so the first innovation center was established in Silicon Valley, Uh, the next in Shanghai, and then came uh, Sao Paulo, uh, Delhi, uh, uh, Korea, South Korea, and Seoul. Um, and the latest opened in Munich, was one of the first also, and the latest opened in, in uh, Tel Aviv. And the idea of the Innovation Center is to see if we can facilitate collaboration within science, research, higher education, innovation, uh, facilitate, facilitate collaboration with the Stakeholders in this area, so both researchers, companies, startups, also established industry, to have access to the knowledge that comes from other places around the globe than Denmark. So basically, the idea of the Innovation Center in, in Sao Paulo is that we're here to learn and um, to have a better feeling, both the Within the innovation center, but basically to facilitate and help Danish stakeholders to have a better understanding, better access, better knowledge of what's going on in Brazil. Um, when it became uh, Sao Paulo and not somewhere else, mm -hmm. I think uh, one one answer is we're also in other places. But if you look to, to Latin America, I think it was a very easy decision. We started, we started the, the day here with a session um, uh, talking about uh, the, uh, the, the, the high quality and the impact of Brazilian uh, research. Um, this was uh, definitely uh, um, a key um, issue. Um, we also uh, had like a debate with the Danish stakeholders industry, Danish industries, Danish research mm -hmm. groups, and where would you like where would you like us to to settle um, and uh, I think for a very obvious reason, it was sao Paulo i mean, I mean where else in a way you, you could ask um, one thing though I think was was interesting was that um, At that time, uh, we opened in 2011, so it's still relatively new. There was very little talk of the startup scene mm -hmm. in uh, Sao Paulo and, and in Brazil in particular. See, the ambassador will know, we had a, a joint committee uh, meeting in, in August, uh, late August uh, this year, and we had a delegation from, from uh, Danish universities and the, the Ministry of Science and Technology here. And it was one of the things they noted that had changed since the last time. This time, uh, we visited the co-working space of Kubo, we, we visited the, the, um, the incubators of, uh, of the University of Sao Paulo, um, we talked to the, different, the Danish companies in, in, in Sao Paulo, and this is one thing that definitely has grown, uh, and maybe I could even say that we would have missed out on if we had mm -hmm. not been here. Mm -hmm. This is not the news of Brazil. In Danish newspapers, uh -huh. right? Absolutely. so but this is also the truth of Brazil. So, so um, that was a little bit of the of the background, you can say. And then you say, um, if I can try to answer your second question, which is, how is our interaction with the with the ecosystem um, mm -hmm. in in Brazil? Um, And and I think um, one experience, at least from uh, From, from my side, but also my colleagues at the Innovation Center, is that uh, it's very often a surprise to Danish stakeholders that the interaction and the collaboration is so easy. <laughs> um, there are quite a few uh, um, Brazilian PhDs and postdocs uh, that has visited uh, Danish research institutions in sandwich PhD programs and in double degree programs on exchanges as guest lecturers, etc. And it's, it really basically works really well. When we have uh, Danish companies here as well and we yes. meet with Brazilian uh, stakeholders in the Brazilian ecosystem, there's a, a very smooth dialogue. Mm -hmm. um, And I think, and this is one of the reasons we have the Innovation Center, that there is um, a, um, also sometimes an aha moment <laughs> <laughs> uh, from uh, our Danish guests at the, uh, of, what's, of what's happening mm -hmm. here. You know? a, so you can say our interaction and with Brazilian ecosystem is that we learn a lot. You know? we, <laughs> We learn a lot about the Brazilian market. We learn about the Brazilian consumers. Um, we learn about Brazilian industry. Um, we've had workshops and delegations in FinTech, in AgTech, in Edutech. And our guest leaves like, wow. <laughs> They had no idea, basically, what was happening. And here I think there are some, I mean, there are definitely some strengths in the Brazilian uh, uh, ecosystem, if you like. You have a very adaptive population, for example. You take up new technologies like this. When I'm back in Copenhagen, I need to call a taxi. I get desperate. Mm. There's no way to call a taxi. <laughs> How can you live without waste? How can you live without or Uber or iFood, for that sake? <laughs> mm. So I, that was part of the story, at least. Well, thank you, uh, thank you very much. Now, uh, wait, wait. <laughs> so we're also interested in, in the Danish uh, startup scene, because that's where we want to go next. Yeah. Uh, can you, and I know you've you've got your, your slides. Yeah, yeah. Um, uh, I think maybe even I can do without the slide okay, slides. Okay. So, I'll start Very beautiful. To beautiful. <laughs> um, so, a lot has happened also in the Danish startup scene in the past years, as I, as I think in, in actually uh, many places around uh, mm -hmm. the globe. Um, now we have a very thriving startup uh, ecosystem. Um, we've learned a lot about also. Uh, how to make or how to foster good startups. We know, for example, that the uh, knowledge-intensive startups grow uh, mm -hmm. better. We know that if they have uh, partners or founders with a uh, close connection to the university, if they have partners with a PhD, if they collaborate with the universities, if they're even spin-outs from, from uh, research uh, centers, uh, they grow faster uh, than average. Mm -hmm. Um, we also, and this was actually part of the same globalization strategy uh, from two thousand and six past ten years have uh, uh, improved a lot the uh, education in entrepreneurship uh, in the universities um, I think we have a good tradition that has been underlined even, even further in the Danish higher education system of collaborating in a very open and fertile way with uh, industry. So, for example, um, universities are, are uh, Are developing different problem-based learning models where they include uh, real-life issues and problems from real-life industries into mm -hmm. uh, into the um, the education and the teaching. Um, we send students out in internships and in companies. Um, we have incubators, student incubators, student entrepreneurship competitions, etc., at the universities. We've also seen, which I, I think is a very positive and, and very interesting development the past years, the uh, student entrepreneurship and incubator activities at the business schools, for example, starting collaborating closely with these student incubators um, at the Technical University. And there okay. you get some really, really um, fruitful and fun <laughs> um, environments and, and groups from that. Um, I visited DTU Skylab not so long ago, which is the, the student uh, entrepreneurship and incubator facility at the Technical University uh, of Denmark. They collaborate closely with the same institution at Copenhagen Business School, and both parties really had um, a, a great experience from, from combining <laughs> the engineers with those that understand business. Excellent. Yeah. So um, that was a little bit on the on the startup um, scene. I think maybe I would I would like to mention one more thing if mm -hmm. if I if I may. Sure. Sure. <laughs> um, you've asked uh, also uh, before we started here a little mm -hmm. bit about um, some some examples and and what has been driving the startup scene. Uh, in Denmark, and one thing I, I would point to is is uh, the the, the digitalization of Denmark. We are a highly digital mm -hmm. uh, country, and in many ways, it's actually the public sector that has been driving this development. Um, so, uh, I came to think of one uh, startup success mm -hmm. um, uh, from Denmark, and they're called Trade Shift. Um, what they their product is. Um, as some cloud-based solutions for and sorry because I'm a little bit out of my comfort zone here but cloud-based solutions for sending uh, invoices and and paying for, of invoices between uh, companies digital solution they started out actually as my colleagues in the Danish agency for telecom where they developed a public solution for invoicing mm -hmm. uh, between companies and to the public sector today And the public sector in Denmark only receives electronic invoices, only. If you want to send an invoice to the Ministry of Foreign Affairs, it had to be electronic. In this way, the public sector has actually been driving uh, a development in the country, also fostering uh, entrepreneurships and startups in the private sector. And of course, <laughs> this story also leads me to... Uh, To, to mention that um, besides the Innovation Center in Sao Paulo, we have um, a lot of activities in collaboration between uh, my colleagues at the embassy here in Brasilia and Brazilian authorities. Mm -hmm. And one of the initiatives is, uh, is a government-to-government -government collaboration between uh, the ministries here in, in Brasilia and uh, the Danish Ministry for uh, Growth and Enterprise, I think. On public digitalization. So, here we're exchanging uh, experiences and knowledge on, on how to digitalize the public sector to the benefit of both citizens and uh, in industry. Excellent. Excellent. And, and and that, <laughs> thanks very much. Thank you. Thank you very much. It's been most, it's been most useful. It's been most illuminating. You wouldn't believe the issues we've been running into when introducing electronic communications within the within the ministry and things. So I can, so I can relate. Well, then, now to este painel, que me parece que tem, tem sido tão, tão, tão útil, tem correspondido tão bem aos objetivos que nós tínhamos proposto a, a, neste seminário, eu é, dou bo as boas-vindas ao Paulo de Castro Reis, que é da, da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Devo introduzir rapidamente como eu soube da existência. É, isso foi recentemente no lançamento, justamente, do Start-out Brasil e lá estava, então, o representante da, da Câmara, que me disse que o trabalho é, dela era identificar, então, é, boas ideias, é, identificar se elas poderiam ser, é, digamos, aplicadas ao caso canadense, e, se pudesse... Enfim, e você continua com é, com a história. Eu queria lhe, lhe perguntar, ah, inicialmente... É, como é que a Câmara não é, é, é decidiu? Enfim, como é a mesma coisa. Como, como é que foi o processo decisório enfim, para a Câmara é, é, introduzir a inovação na, na pauta, na sua pauta de atividades? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite do MCTIC, do MRE, cumprimentar meus colegas aqui da mesa, falar que é um prazer estar aqui neste evento. Ah, a Câmara... Ela começou, primeiro, o seu próprio trabalho de reinvenção e inovação, uhum. quando a gente uh, olhou para dentro do nosso próprio negócio e começou a imaginar como deveria ser uma Câmara voltada para o futuro. Okay. Nesse sentido, a gente iniciou um trabalho uh, de encarar o comércio exterior e a atuação da Câmara de uma forma mais abrangente, não se limitando apenas a importação e exportação de produtos, mas também trabalhando com serviços, investimentos, cultura, inovação, tecnologia e educação. Porque, no fundo, todas essas áreas geram negócios. É, então, uh, a, o CORE mesmo, que é uma Câmara de Negócios, isso permanece, mas a gente realmente ampliou essa visão e temos trabalhado, então, em todos esses uh, diversos setores. Falando especificamente no caso de tecnologia, ciência e inovação, nós temos feito várias atividades. Eu gostaria de chamar a atenção também para o ecossistema canadense que é um que tem características uh, muito particulares onde você tem uma população uh, aberta à diversidade. Uhum isso faz com que é, um processo de internacionalização, como já foi mencionado aqui, é, que é um, um, um passo importante para que uma empresa brasileira possa adquirir conhecimentos para navegar nesse mundo globalizado. No caso do Canadá, é, esse processo é de uma maneira bem mais fácil, até porque, quando você chega lá, você já tem uma mini estrutura globalizada com uh, com um, um ecossistema uh, que envolve pessoas das mais diferentes nacionalidades trabalhando juntas então não é que você chega num lugar que tem canadenses porque é. o canadense mesmo ele é composto do uhum. mundo inteiro então você chega num ambiente que ele é vamos dizer assim mais rico que a média isso faz com que, naturalmente, a, a, a experiência colaborativa numa incubadora ou numa aceleradora canadense eh, traga resultados eh, mais significativos para quem eh, pensa de forma globalizada e de atuar num mundo globalizado. Além disso, o, o Canadá ele tem uma política eh, muito interessante, de promoção, de e com incentivos para pesquisa e desenvolvimento, uh, e possui vários clusters de inovação nas mais diferentes áreas. Então, eu citaria assim algumas áreas além dos tradicionais de software, IT, uh, telecom. A gente tem coisas específicas como tecnologia para a agroindústria, para mineração, energias renováveis, life sciences, saúde, uh, inteligência artificial, games, indústria criativa, uh, aeroespacial, oil and gas. Então, uh, existem clusters especializados em coisas específicas que potencializam uh, a experiência de uma parceria ou de uma temporada no Canadá para acelerar ou para é, investir em algum negócio. Agora, o interessante é que através da Câmara a gente é, procura trabalhar num projeto de mão dupla, porque a nossa Câmara, ela trabalha tanto promovendo oportunidades do Brasil para o Canadá como do Canadá para o Brasil. Tá? Ela não é uma Câmara canadense no Brasil. Ela é uma Câmara Brasil-Canadá, é, financiada por recursos próprios, é, que provém de um centro de arbitragem e mediação, que é o principal centro de arbitragem internacional ah, é. do Brasil. Uhum. Né, mais de 50% de todos os grandes casos de arbitragem aqui no Brasil são julgados ali, são, a, as disputas são resolvidas lá na Câmara e e isso vale citar que o que menos se tem são disputas entre empresas brasileiras e canadenses. Em geral, é Brasil com Brasil, ou empresa privada com poder público, ou Brasil com outros países, e hoje julgamos até é, questões de dois países que não envolvem nem o Brasil nem o Canadá lá na Câmara. Excelente. Então, é, é, essa atividade garante a a, a Câmara Brasil-Canadá a autonomia de poder uhum. trabalhar de forma neutra e isenta uh, para o benefício da relação uh, com, uh, bilateral dos dois países. Eu costumo dizer que, assim, se você tem uma questão, por exemplo, Bombardier e Embraer, uhum. é muito difícil você ser neutro se um dos lados paga <risos> o seu salário. é Tá? No nosso caso, a gente não só pode ser neutro, mas a gente é visto como neutro e a gente pode atuar dessa forma. Então, a Câmara está desenvolvendo um projeto que eu fico muito contente de ver que está em sintonia com o que eu vi aqui hoje, com a iniciativa do próprio governo, da comunidade europeia, da minha colega da Dinamarca... Que é, é uma iniciativa muito similar a essas que, está, que estão que a gente está vendo hoje, que chama-se Connection Biho. Vai ser lançado agora, no começo do ano que vem. Já existe até um, uma página uh, inicial, Connection Biho, mas uh, ainda Bihô? a estrutura. O que é Bureau. Biho. Os canadenses. É. Co <risos> connection Workplace, é, Connection Bureau, uh, e, e, e a ideia desse Connection Bureau é justamente aproximar uh, o ecossistema uh, de inovação e startups uhum. brasileiro e canadense, envolvendo não só empresas, mas uh, universidades, aceleradoras, incubadoras, investidores. E o interessante desse projeto é que você não precisa já ter uh, necessariamente uma startup estruturada. Você pode entrar com uma ideia e, através dessa plataforma, vai uh, se conectar com potenciais parceiros brasileiros ou canadenses interessados em levar essa ideia adiante. Então, uh, como dizem, fica a dica. Fica a dica. <risos> Connection Bureau uh, é uma plataforma que tá, que vai ser lançada agora, também no início do ano que vem, uh, para aproximar esses dois ecossistemas. Eu acho interessante mencionar também que uh, essa relação uh, desses ecossistemas canadense e brasileiro se dá em diferentes formas. A gente tem desde... Da, dessa esfera mais governamental, alguns importantes acordos de cooperação, como o acordo de cooperação de ciência, tecnologia e pesquisa, uhum. o acordo uh, para cooperação também na área aeroespacial, acordo na área de games, uh, acordos também na uh, de audiovisual. Então, uma série de, de acordos específicos, outros mais genéricos, Uh, já existe um trânsito, ainda que limitado, uh, ainda de, de bolsistas uh, e, e pesquisadores trabalhando juntos, mas sem usar todo esse potencial. A gente vê com FAPESP, FINEP, o próprio CNPq, junto com uh, instituições canadenses. Muitas vezes até a gente vê que o, o Canadá tem recursos para uhum. oferecer e a gente, de alguma forma quem ainda não consegue se articular para poder se beneficiar dos recursos que eles colocam à disposição. Ah, e, além disso, além dessa esfera governamental, vamos dizer assim, mais institucional, a gente vê, por exemplo, o trânsito de missões, recentemente, agora, esse ano, veio uma missão canadense com, acho que, 11 empresas de tecnologia para a AgriShow, lá em Ribeirão Preto, e dessas 11, se não me engano, 9 estabeleceram parcerias com empresas de tecnologia brasileiras para projetos de agri -tech. Então, esse é um exemplo. A gente vê também uh, um, um, um exemplo diferente, é, é o caso de não empresa chegando, mas de uma ideia, de inspiração canadense chegando, que seria o caso do Hacking Health. Hacking Health é um programa desenvolvido, uh, foi criado no Canadá, mas hoje ele está globalizado em, em vários países, inclusive na Dinamarca, e, e aqui no Brasil ele chegou recentemente. E, e o, o, o resumo dele, é, eles, uh, na verdade, tem um grupo aqui que promove o Hacking Health, a própria Câmara apoia, okay. e, e o que esse grupo faz, ele inspira uh, e, e, e articula um determinado setor para criar uh, essas hackathons, essas maratonas uh, tecnológicas para resolver problemas da área específicos da área de saúde. Okay. Então, uh, em geral, uh, vou dar exemplo de um deles, aqui que eu participei até de perto, uh, junto com o Parque Tecnológico de Sorocaba. Tá? Então, ali você reúne o... o o poder público, a prefeitura, a secretaria de saúde, os usuários de saúde, a população, uh, startups uh, que oferecem tecnologia para a área de saúde, o parque tecnológico e empresas interessadas em colocar as ideias das startups em prática. Então, há uma dinâmica durante vários meses, acontecendo de reuniões antes, uhum. para identificar quais são os problemas daquela cidade e de que forma a tecnologia pode é, auxiliar. E, depois de maturação, de uns seis a oito meses, aí você tem aquele fim de semana, onde é a maratona propriamente uhum. dita, onde criam-se as soluções tecnológicas e você já tem os parceiros da indústria é, que vão beleza. colocar essas soluções em prática. Então, esse é um exemplo de um projeto que não chega a uma empresa canadense aqui, uhum. mas chega uma ideia que ajuda a articular Nossa, o próprio ecossistema brasileiro daquela região para produzir um negócio interessante e a gente vê uh, também algumas outras iniciativas uh, de empresas brasileiras que vão através de contatos com a câmara uh, ter uma oportunidade de testar o seu projeto de ser incubados ou acelerados uhum. no no Canadá a, a partir de que fase Olha, tem para diferentes uhum. fases, é, é, são diferentes projetos para diferentes fases. Uhum. né? Uh, inclusive, agora fazem duas semanas, eu estive na, na região ali de Ottawa e Montreal e Quebec, uhum. e fui visitar algumas aceleradoras, incubadoras, inclusive até dentro desse mundo globalizado. Uma delas é interessante porque o projeto deles, e eles tinham interesse em fazer alguma parceria com o Brasil, uh, eles conectam dentro de um mesmo projeto uh, uh, uma célula em Lyon com uma célula em Montreal, com uma célula no Senegal e aí talvez uma no Brasil para juntos fazerem um projeto. Então, também é uma experiência até diferente, uh, onde você reúne inputs de três ou quatro lugares, não se limitando apenas ao Canadá, mas gerenciado pelo Canadá. Então, são, são algumas ideias interessantes. E eu também falar, gostaria de aproveitar, falar, falando um, mais de inovação propriamente uhum. dita, chamar atenção para uma missão que a gente está organizando o ano que vem, em maio, para o Canadá. Uhum. Num, é, a, como que eu, é uma coisa difícil de definir, eu chamaria como um rocking hill Rio da inovação, <risos> porque é quase um festival de inovação, mas é inovação ligada a negócios. Seria um Business Innovation Management Workshop. É, Para vocês terem uma ideia, eu tive esse ano, é um festival de três dias em Montreal, chamado C2, e a ideia até de C2 é porque eles unem o C de Creativity com o C de Commerce, então, é, não é uma coisa só da inovação, mas é com foco em geração de negócios através da inovação ou de como é, fazer um business management é, de forma inovadora. E um dos partners que criaram e que gerenciam esse evento é o Circo de Soleil. Então, vocês imaginam o <risos> grau de, de inovação do, do evento como um todo. É, é, é realmente uma experiência... Muito especial, são três dias intensos, com uma série de, de atividades simultâneas e a gente está montando uma missão. É a terceira semana de maio do ano que vem. Eu gostaria de, caso alguém tenha interesse, por favor, entre em contato com a Câmara. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. É... Muito obrigado. Eu acho que é, as ideias aqui estão realmente efervescendo. Eu acho que realmente eu, é, estamos encerrando o, se, o seminário com é, esse gosto de é, quero mais. Né? É, eu queria só é, agradecer novamente e perguntar se os membros da mesa não gostariam de falar entre si aqui, levantar questões entre si e a plateia também, aos que ainda estão aí. É, se eles têm alguma, alguma pergunta, será respondida com prazer, certamente, é, por alguém que leve. Ai. Alô, boa tarde. Eu me chamo Marcondes, eu sou técnico do MCTIC. Eu faço uma pergunta à mesa, é bem provocativa, mas o Manuel gosta bem disso, mas ela está mais dirigida ao Vitor, numa visão, obviamente, de vanguarda de setor privado. Considerando o que já é algo pacificado, tanto no mundo das políticas públicas, em alguns países de vanguarda, na academia, no próprio mundo empresarial, essa disrupção, essa aceleração tecnológica e como isso está transformando completamente a vida das empresas, dos negócios, das pessoas, é, como é que o setor privado brasileiro veria, estou usando o futuro do pretérito, uma possível visão estratégica ah, e quais seriam as fases de implementação de uma política brasileira, por exemplo, para as moedas digitais, não é? as cryptocurrencies. Porque, salvo engano, a Estina pode me corrigir, alguns países da Escandinávia já estão num processo para, de certa forma, ir descomissionando o uso de dinheiro em papel, em dinheiro de forma física. É, recentemente, um país importante do Golfo Pérsico anunciou um plano, já está anunciado isso, é, que está transicionando a sua economia inteira quer dizer, num processo de digitalização da economia, que transcende muito mais uma questão de manufatura avançada, 4.0, isso vai para os setores a, a, a, das ciências da vida, sistemas vivos, edição de genes, etc. etc. Como é que, Vitor, você veria, e se algum dos colegas na mesa, por favor, quiserem comentar, eu apreciaria muito, uma visão para o Brasil se preparar para isso e se beneficiar também. Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta, excelente pergunta, eu gosto muito desse tema, porque eu posso fazer uma analogia perfeita em relação à internet. É possível regular a internet? Ou seja, um sistema descentralizado? É a mesma coisa acontece com as criptomoedas, é um sistema descentralizado. É... Não acredito que seja possível regular as criptomoedas. Por outro lado, a moeda tradicional, digamos assim, a convencional, ela tem um papel extremamente importante para justamente fazer os ajustes na economia. Eu seria mentiroso se eu afirmasse qualquer coisa no sentido do futuro dessas criptomoedas. É, então é incerto ainda, mas basicamente do ponto de vista sociológico as pessoas estão acreditando tem cada vez mais pessoas acreditando nesta moeda. Eu acho que a gente vai caminhar para um sistema de convivência. É, aonde isso vai parar não sei. É, Semana passada, uma Bitcoin bateu 15 mil reais. Uma Bitcoin. É, três anos atrás, estava valendo uns 400 reais. É, então, é, é, é muito interessante observar como esse, esse, esse, esse, esse setor está evoluindo. Outro ponto é o blockchain. É, a partir do momento que você tem também um sistema descentralizado e garantidor daquela informação, você, por exemplo, vai acabar com os cartórios. Então, eu não vou ter mais que autenticar a minha assinatura. O blockchain vai dar garantia da minha assinatura. É... E o resto é fé. As pessoas estão acreditando. Se as pessoas estão acreditando que realmente o Bitcoin vale 15 mil reais, ela vai valer 15 mil reais. Exatamente. Então, vai caber a nós uma, uma, uma convivência, né? mas eu não acho que é possível você regular é, da maneira convencional, pelo menos, essas criptomoedas. É, alguns países estão adotando as criptomoedas, mas... Estou observando que são países que têm alguma complicação econômica na medida que o possibilite a abandonar a moeda convencional, <risos> com lastreada, enfim. É, então, é isso, gente. É, vamos. O mundo está evoluindo é, com essas inovações cada vez mais rápido. As empresas estão escalando muito rápido. É... Não, não, não acredito que o, que o governo deva acompanhar, em hipótese alguma, porque é uma responsabilidade muito grande. Você precisa analisar diversos aspectos até tomar uma decisão. É, enfim, a gente tem diversos debates muito interessantes no futuro. É bem. Bom, então, só me resta agradecer de novo aos, aos companheiros de, de mesa a todos vocês, uh, ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, pela parceria que vai se adensando e fortalecendo cada vez mais, e a Itamaraty por este lindo lugar, uh, toda a organização, toda a equipe, mas isso eu acho que o embaixador Benedito uh, já agradeceu as pessoas certas. Uh, então, uh, vamos uh, vamos continuar trabalhando. Acho que, que esse, esse é o desafio, vamos tentar na saída, trocar cartões, trocar WhatsApp e manter, criar uma rede, uma rede que se forma aqui de contatos de pessoas que estão focadas nesses objetivos que esse seminário atingiu com tanto êxito. Muito obrigado e boa noite. Então.